As 10 contas do Instagram de brasileiros que eu uso como inspiração para as minhas viagens. Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! você me conta por arroba maria quer viajar em todas as redes sociais e eu tenho também um blog maria que está cheio de post novo por lá que pode te ajudar nas suas viagens hoje o vídeo vai ser com o celular na mão porque eu vou falar as, co as contas e vou dando uma olhada e explicando pra vocês o primeiro perfil é o arroba vamos pra onde feito pela raquel furtado lá ela retrata as viagens delas, as dicas do dia a dia para viagem e tal e é muito interessante as fotos dela A forma como ela olha O ângulo como são tirados Eu não sei se é ela ou se ela tem algum fotógrafo alguma coisa Mas o Instagram dela é lindo As fotos são inspiradoras Esses perfis que eu estou falando São perfis que você olha Aquela foto e você fala assim Ah, eu queria tanto estar nesse lugar agora É exatamente assim O segundo perfil é @amanda Ela é incrível ela é um ser humano muito bonito, não só por causa das viagens, mas pela forma como ela viaja, como ela é trata a questão humanitária da coisa, pra você ter uma noção ela dá aula de inglês pra uma favela de graça, ela promoveu esse projeto pra dar aula de inglês pra uma favela então assim, além das viagens ela te inspira como pessoa vale a pena seguir ela, é uma pessoa que eu gosto muito, que me inspira todos os dias o terceiro perfil é o do Se Joga Cara, do Cadu Cassal ele também é uma pessoa super humana e ele trata as viagens de uma forma diferente, de uma forma em que você tem que viver aquilo que que você está viajando, não só filmar, tirar foto, visitar ponto turístico desesperadamente, ele mostra o quanto é importante você viajar de verdade, você viver cada passo da viagem. Isso pra mim é muito especial, eu só viajo se for assim, então esse perfil me inspira muito, @sejogaCara. se joga-cara. O próximo perfil é o Caio Travels, que é um perfil super interessante. A maior parte das postagens dele é de praia, pontos turísticos mais de verão, calor. E principalmente agora que eu estou vivendo aqui no frio, eu olho as fotos dele e me dá uma saudade das praias e do verão. E é muito legal também a fo as fotos e a forma como ele vê as paisagens e registra. É lindo, é um Instagram lindo que também me inspira bastante nas minhas viagens. O quinto Instagram é o We Love. Que é um Instagram feito por casal, mas que pra você se inspirar nas viagens deles, você não precisa viajar de casal, você pode viajar sozinho, com amigos, do jeito que você quiser. É um Instagram que também tem fotos incríveis, super bem elaboradas, fotos com água, muito interessantes, eles têm uma visão muito legal, vale a pena seguir. O sexto Instagram é o Paulo Del Valle. Ai, que Instagram lindo! Ele é fotógrafo, então as fotos são perfeitas, a angulação é perfeita, o recorte, a forma como ele posiciona a câmera É lindo, é um Instagram lindo, incrível E que eu olho aquele feed e eu falo assim, eu nunca vou conseguir tirar uma foto tão boa quanto essa Porque ele é muito bom, ele é profissional E vale a pena você seguir alguns Instagrams profissionais para você se inspirar nas fotos e na forma como você vai conduzir o registro da sua viagem então é um Instagram lindo, impecável, que vale a pena te seguir. A sétima conta é o blog Mochilando, que é muito interessante porque é a participação de várias pessoas. Então não é só uma pessoa retratando as viagens dela. Ali você tem viagens de várias pessoas, várias dicas, várias informações. Então é muito legal para você se inspirar, porque há é um fluxo muito grande de coisas de viagem o tempo todo. E pode ser interessante para você seguir. A oitava conta é a RBB Viagens. É uma rede de blogueiros, é uma comunidade que, parecida com o blog Mochilando também, eles colocam viagem e experiências de vários usuários, então fica muito legal, muita informação de lugares muito diferentes um do outro, que além de te dar ideias, te inspiram a viajar e te dão aquele desejo, te ajudam até a focar mais e se organizar a sua vida, se você ama viagem, para viajar ainda mais. A nona conta é o Loucos por Viagem, que é feita pela Fabi, e ali ela coloca todo o dia a dia dela dentro das viagens, e eles viajam muito, então ela foi pra Lua de Mel, ela mostrou tudo que ela fez na Lua de Mel, todas as viagens, é bem detalhado, então você aprende muita dica e coisa do que fazer nos lugares que ela vai, se você for viajar para os mesmos lugares, e as fotos também são lindas, tem bastante foto com drone, que é uma coisa que eu acho muito bonita, foto de cima, foto panorâmica mesmo, mostrando tudo então é um instagram lindo de seguir e a última conta, décima e última conta é o Apaixonados por Viagens esse foi mais um vídeo do Maria Quer Viajar se você é novo por aqui, não esqueça inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta aí se você tem outra conta de Instagram que você segue, que te inspira, outros arrobas, para eu poder seguir também e me inspirar cada dia mais. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo. Tchau!